Existem principados que atuam de todas as maneiras para que o povo de Deus não ore. E outros atuam para que a oração não seja respondida. Porque quando nós oramos e oramos e não vimos, não estamos vendo o Senhor operar seus sinais prodígios e maravilhas, nós já ficamos pensando que o Senhor não está ouvindo. Mas na verdade Deus nos ouve. Mas muitas vezes a nossa oração, ela fica impedida por demônios que tenta de todas as formas impedir a nossa oração de ser respondida pelo Senhor. Mas por isso é que a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar na oração. Não podemos orar uma vez, falar, ah, já orei, já orei sobre isso, já orei sobre essa situação e até agora Deus não me respondeu. E de repente você pensa, ah, a pessoa está orando, né, sempre, mas na verdade orou uma vez e quer a resposta imediata da parte de Deus. Mas a palavra de Deus nos manda orar sem cessar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Então a nossa oração não pode ser aquela oração que fazemos na hora que estamos saindo de casa e Ou então na hora que vamos dormir Ou pela manhã quando levantamos e depois a gente se esquece e não ora mais A respeito daquela necessidade ou daquela situação Mas se nós persistirmos, se nós continuarmos todos os dias como aquela viúva Lá de Mateus, de Lucas 18, que a palavra do Senhor diz que todos os dias ela ia até aquele juiz, que era um juiz inico, era um juiz ruim, e ela ia todos os dias à porta daquele juiz, batia na porta e pedia a ele que fizesse justiça a ela contra os seus. É, está aqui no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 Que diz assim Havia numa cidade um certo juiz Que nem a Deus temia nem respeitava homem algum Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva E a ter com ele dizendo Faz-me justiça contra o meu adversário E aquele injusto juiz Ele não queria fazer não queria resolver a causa da, daquela viúva Mas ela insistia todos os dias Ela estava ali batendo na porta daquele juiz Faz-me justiça contra os meus é, adversários Até que o juiz se cansou e falou, ainda que eu não tema a Deus Nem respeito homem algum Vou fazer justiça a essa mulher Para que ela desapareça da minha presença Jesus disse, será se o nosso Pai Celestial não fará justiça aos seus servos que clamam a ele dia e noite,